Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vou falar hoje a respeito de um relacionamento de um N-tipo 9 com um N-tipo 7. Uma mulher 9 e um homem 7. Esse é um fato, é um fato verídico. Então, assim, ó. como é que funciona? As pessoas de padrão 7, elas não têm o emocional. Não é que não têm o emocional. Para o padrão 7, o... O emocional é reprimido. Ah, ele tem dificuldades de lidar com isso. Geralmente, a pessoa de padrão 7 vem, é filho de uma mãe 6 e a mãe 6 poda tudo o instante e nunca está bom. Então, o, 9, o 7 começa a ter é, muita ideia, pula muito de um galho para outro e tal, porque ele nunca consegue contentar. Então, ele tem que, ele desenvolveu a sua parte criativa por esse excesso de cobrança. As pessoas de padrão 9. Que é a mulher, ela né, tem mais uma sensação de abandono. Então são pessoas que têm baixa estima e tem uma uma confusão mental muito elevada. A confusão mental não é loucura, né? não é nada disso. Né? A confusão mental é que ela está pensando sempre muito, tanto que se você pedir para um 9, pedir não, convidar um 9, vamos fazer hoje, vamos hoje numa festa bater um papo, o 9 vou, mas não vou. Não, se eu for vai acontecer isso, se eu não for vai acontecer aquilo. Então ele fica lá brigando consigo mesmo e aí ele tem dificuldades de tomada de decisão. E isso é em tudo, não é só nessa, né, quando alguém convida você para sair. É lá na empresa, é em casa, em todos os lugares. E como. O nosso inconsciente manda uma mensagem para o subconsciente ou para o consciente de que é, você não é importante. Então as pessoas de padrão 9 não se sentem importantes, elas não se sentem parte do mundo. Elas se sentem como se fosse lá uma cadeira num canto de uma sala, de uma festa. Ele se sente é, está fora do contexto e aí ele se entrega num marasmo, se entrega numa autopiedade em que ele tem dificuldade de fazer as coisas. Por isso vem o sono, por isso vem a preguiça. Né? Na verdade, não é uma preguiça, é uma indulgência. Muito bem, então essas são características do, do, do, do 7 e do 9, né? Além de que o 7 também é muito rápido, muito ágil. Muito, muito, muito, muito, muito ágil. Então tem um conflito, né? Um é lento, o outro é muito rápido. E, obviamente, quem começa a se, se estressar mais é o 7. Ele começa a exigir coisas do 9 que o 9 não tem como fazer. O 9 não sabe que ele tem essa limitação. Né? Ele é lento. Deu o 7, vamos rápido, vamos rápido. E como também o 7 é uma pessoa que tem reprimido o emocional, ele começa a se tornar agressivo. Ele começa a falar assim de uma maneira que ofende a outra pessoa. E aí o que acontece? A pessoa vai se sentindo cada vez mais abafada, mais triste. Ela tenta agradar e não consegue agradar o sete. Né? E o nove tem coisas assim que esquece a chave, esquece de, de que ia fazer uma comida, esquece de comprar o um arroz, esquece feijão, sei lá. Vai esquecendo as coisas isso vai estressando o setão, porque se acha o cara, né? se acha o sabidão, o inteligente, e o outro não é nada. Então ele vai passando para as pessoas do padrão nove uma baixa estima. E aí o que acontece? Aquilo vai acumulando. Né? Como o sete não tem o emocional, ele não se entrega ao relacionamento. Ele não vive por inteiro o relacionamento. Ele não, não está lá. Ele está sempre cobrando coisas, ó, mais rápido, faça assim, faça assado, mas não entrega o amor. E se entregar o amor, aceita o outro como o outro é. Se o outro é devagar, ele é devagar, ele é devagar, não tem o que fazer. Se o outro esquece, trate com carinho. Mas o sete não, o sete vai judiando, vai falando, vai magoando e cobrando coisas do outro. Enquanto isso, o outro vai acumulando essas coisas. Aí vai chegar um dia em que essa pessoa que está sendo, digamos assim, mal maltratada, vai chegar um dia que ela vai dizer assim, ah, chega, não quero mais. E vai embora e vai viver um outro amor, uma outra situação plena. Porque quando ela estava nesse relacionamento, ela estava inteira. Ela estava por inteiro, estava lá toda, viveu o que tinha que viver, foi sacrificada, foi magoada, mas estava lá. Enquanto que o outro que magoava não tava lá. Né? Ela gosta de mim mesmo, se torna bruto, se torna falante. Né? E aí o que acontece? Quando o outro vai embora, aí vem a dor, de porque não viveu o que tinha que ter vivido. Ficou reprimindo, nunca se permitiu viver. Porque quando você está num amor, num relacionamento em que você se entrega por inteiro, quando ele terminar, ele terminou. É, você vai num parque de diversões e está chupando um sorvete lá. Enquanto está chupando sorvete, é tesão, é legal. Olha que acabou o sorvete, acabou. Parte para frente, né? não vai ficar ali chorando. Mas quem não viveu por inteiro, vai ficar depois se lamentando. Vai ser difícil passar pelo luto. Então, independente do padrão que você seja, obviamente que isso aqui é mais uma identificação do padrão 7 com o 9. Né? Independente do padrão... É, trate o seu amor como o seu amor é. Construa O amor é construído dia a dia Dia a dia Você tem que ir construindo Aí sim você vai ser feliz E vive por inteiro Não cobre do outro é. Deixa o outro ser como ele é Porque essa é a graça O outro ser feliz ele ser feliz E você vai ser feliz Pelo que você é feliz Pessoal, um beijo bem grande Se você gostou do vídeo, aperta o botão se você tiver dúvidas, escreve aí embaixo, manda para mim, que eu não normalmente... leva um tempinho, mas eu leio lá as mensagens. Se inscreva no canal, assista o nosso site, veja nossos vídeos aí no Instagram e no Facebook. Um grande beijo no seu coração, vamos em frente, porque atrás vem gente. Um beijo.